E aí meus lindinhos, estamos aí para mais um vídeo, <risos> um vídeozão hoje é sobre junta de cabeçote, tá certo? Dando sequência aí a nossas, nossos vídeos de como turbinar seu carro em casa, se você perdeu algum vídeo aí é só voltar aí que tá tendo vários vídeos de como turbinar seu carro em casa, aquelas dicas e tudo mais, fechou? Então vamos lá, é o seguinte Junta de cabeçote É uma parte super importante Do projeto, certo? Por quê? Junta de cabeçote Original Vox Original Vox Tem que ser, pessoal Aí você vai lá na internet, no Mercado Livre Você olha lá, junta de aço Não sei o que, 60, 70 reais Não coloca Não coloca porque você só vai perder seu tempo vai dar ruim. A junta é ruim? Ela não é ruim, mas para carro original. Para carro original você pode colocar sem medo dessas marcas aí, que eu não preciso nem falar as marcas, né? As marcas são boas, são de qualidade, mas para um carro turbo elas não aguenta, tá? Não aguenta, não adianta economizar nessa parte, se bem que isso não é muito caro. Se eu não me engano, essa daqui eu paguei 160 reais. Original Vox, tá, ó. Volkswagen, original Volkswagen Não coloque das outras marcas, pessoal, de aço Não se iluda Ah, é junta de aço é tudo a mesma coisa Não, não é Tem que ser junta original Volkswagen, tá bom? Então, essa é a dica do vídeo de hoje Vou colocar o nosso cabeçotão aqui, ó Eu gosto de colocar ele assim já, tá? Com a turbina, coletor de turbina, turbina Tudo apertado, tudo no lugar só chego lá e torquei, Fechou? Agora eu vou é, mudar a câmera aqui de lugar. Colocar no lugar estratégico. Para a gente poder dar sequência no vídeo aí de como que eu faço lá. Fechou? Então aqui, meus lindinhos. Dando sequência aí ao nosso vídeo. Deixa eu tirar a câmera aqui do lugar. Certo? Ó... Junta de cabeçote Original Vox, não se esqueça disso Deixa aqui super limpo Certo? Bidu, seu pistão em é álcool, hein? Ha, eu sei Isso aqui vai ser na força de Deus Então vamos lá, ó A junta, pessoal, tem lado também, hein? Muito cuidado com o lado da junta, ó Tá vendo aqui, ó? Coloquei a junta, certo? Ó que bonitinho, ó Todos os buraquinhos Tudo coisadinho Tá vendo? Certinho? Não, tá do lado errado, pessoal Cuidado com isso, ó Tá vendo que esse furo aqui não tá batendo, ó Ó, todo, a maioria dos outros furos bate, tá vendo? Ó? Esse não bate, ó, esse não bate, ó Tá vendo? Ó? Isso aqui é a passagem de óleo, se eu não me engano É, é de óleo mesmo, parece Ó, então, cuidado com o lado da junta Tem um lado certo, ó Aqui, aparentemente, parece que tá certinho, né? Ó, os furos aqui, tudo bonitinho, ó Mas tá errado, certo? Ó Lado certo Fiquem atentos com isso Fiquem super atentos com isso Tô falando isso porque eu já montei errado, tá? Então, ó, tá vendo que agora todos os furinhos batem? Ó Aqui, ó Tudo bonitinho, ó Certo? Viu como engana? Então é isso Agora a gente coloca o cabeçote em cima E vamos pro torqueamento do bicho É um pouquinho ruim de colocar ele com a turbina Porque se bem que essa turbina aqui é de criança Então Ah, vamos lá que eu já vou pra outra dica ó. Eu vou, como é um kit padaria Não vai ter muita potência Vou continuar usando os parafusos originais do carro tá? Isso aqui é original do carro só atenta para eles não estar tá esticado, tá? Ó, tá vendo? Isso aqui tá bonitinho, ó Se tiver esticado Ah, Bidu, mas como que tá esticado? É só você comparar um com o outro que você vai saber Se tiver um esticado, você vai saber Ele estica aqui assim, ó Aí é quebrar na certa Tá certo? Então vamos lá Encostei, certo? Encostei aqui na mão. Agora a gente vai torquear. Ó, por isso que eu sempre peço aqui no canal. Você que é profissional da área, você que tem mais experiência, tá vendo eu fazer alguma coisa errada? Deixa o comentário aí embaixo. Através do comentário a gente vai aprender. Se você quer ajudar, deixa o comentário, ó, isso que você tá fazendo, Faz assim que é melhor Por exemplo, isso que eu vou fazer agora Torquear o cabeçote Por quê? Porque no... No... Numa vez que eu fui trocar o da Juliana Eu faço em X assim, ó Começo aqui Vou aqui Vou aqui, vou aqui Um profissional da área Falou que tá errado Tem que começar pelo meio E eu li o comentário Aprendi, entendeu? Então, torquei começando pelo meio, ó Aqui, depois vem aqui, depois vem aqui e aqui Aí depois aperta esses dois E aqui é a mesma coisa, ó Depois vem aqui, aqui, aqui e aqui Certo? Então para torquear começa pelo meio Vou preparar o torquímetro Então aqui, ó, preparei o torquímetro já Vou, aper... Vou apertar em duas etapas, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar A primeira etapa aqui, ó, vai ser 8.3 quilos a segunda etapa vai ser 9,7 quilos, quase 10 quilos, tá bom? De torque. Se você não sabe usar isso, ou se você não tem isso, vou precisar fazer isso, vai no mecânico, amigo seu, pô, falou: oh, mano, presta aí o torquímetro rapidão. Pega o torquímetro, usa e já devolve, entendeu? Porque outra vez que você for precisar, o cara vai ter o prazer de te ajudar. Os mecânicos têm o prazer de ajudar, todos, todos. Só que às vezes o cara empresta uma ferramenta e o cara não devolve. Aí o cara vai usar a ferramenta, cadê a ferramenta? Então usou, devolve, fechou? Então vamos lá, ó. Primeira etapa aqui, ó, devagar. Estralou, parou. Vamos lá. Xizinho, hein? Estralou. Lindo. Em X, certo? Ó. Agora eu venho aqui nesses dois. Agora vamos aumentar aqui, né O torque do bicho Já fizemos a primeira etapa em 8,7 Agora eu vou fazer a segunda em Não, em 8,2, né Que eu falei 3 Agora vamos em 9,7 aqui, ó Vou colocar 10 Só de raiva Então tá aqui, reguladinho 10 quilos, tá Vou ver se eu consigo fazer um vídeo Só disso daqui, ó mas a maioria de vocês não vai ter isso aqui Vai ter que pegar emprestado de alguém Já pede pro cara deixar no pente Fechou? Vamos lá, 10kg Aqui pessoal, é importante você com A mão aqui é você sentir Se o parafuso tá esticando Dá pra sentir aqui, ó Se você tiver uma sensibilidade Você vai sentir se ele esticou ou não Ó, aqui não esticou Em X. Então é isso, fechou? Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenha sido útil Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido Espero o comentário de vocês no vídeo Você que é profissional da área Civil ou fazendo alguma coisa Pode comentar também, não tem problema nenhum Fechou? A gente está aqui para trocar informações Trocar ideia, tentar um ajudar o outro Fechou? É nóis seus lindinhos Tamo junto, um abraço